Quero-te mostrar neste vídeo porque que devido à inflação que se está a fazer sentir em todas as frentes vai ser cada vez mais difícil nós obtermos uns rendimentos razoáveis em bolsa, ok? Eu sei que há muita gente que está à espera de, de ter rendimentos absolutamente extraordinários, alguns estratosféricos com os investimentos na bolsa, e isto é um abanar, é um. tem calma, ok? Tem calma contigo, é um abanar para a realidade, ok? Porque com a inflação a subir como está a subir, nós vamos ter aqui realmente esta preocupação dos potenciais ganhos nos próximos meses, ou próximo um, dois anos, poderão estar condicionados pelas subidas da inflação, ok? E por isso quero-te explicar em primeiro lugar o porquê, quero-te apresentar aqui alguns dados para tu perceberes porquê que vai ser mais difícil não te temos maiores rendimentos com a bolsa de valores e em segundo lugar e muito mais importante claro é que formas é que nós temos então de superar esse primeiro obstáculo, ok? Por isso primeiro lance te o desafio e em segundo lugar vou-te oferecer aqui formas de superarmos esse desafio, ok? Vamos a isso. Dados recentes mostram que a inflação nos Estados Unidos para o mês de junho de 2021 subiu cerca de 5.4%, okay? esta é uma das maiores subidas dos últimos tempos, a mesma maior subida desde agosto de 2008, desde a quando, da grande recessão, da última grande crise que nós vivemos, e se descontarmos ainda o valor de, de alguns itens como o alimentação e energia, este é mesmo o maior aumento dos últimos 30 anos, okay? por isso a inflação nos Estados Unidos está-se a ver avançar a grande ritmo, 5.4% no mês é bastante e na Europa a situação não é muito melhor. Apesar de que a inflação na, zona, na União Europeia está aqui à volta dos 2,2%, zona euro para aí 1,9%, a verdade é que há países onde a inflação já se faz sentir muito mais. Porquê? Porque também são países onde a recuperação económica está a ser mais rápida e por isso esses países como a Hungria, por exemplo, tem infla... valores de inflação já a superar também os 5%. Por isso para onde quer que nós olhemos, do outro lado do oceano, deste lado do oceano, nós temos inflação a subir bastante e isso é uma preocupação. É uma preocupação para os consumidores, porque certamente cada vez que tu vais ao supermercado, tu vês que o preço das coisas está a subir, o preço da fruta está a subir, está a disparar, o preço dos legumes, tudo, e mais alguma coisa que tu compres está a subir há um ano para cá, e isto deve-se a uma coisa e uma coisa só, ao quê? Aos estímulos financeiros que foram necessários fazer ao longo do último ano, ano e meio, ok? Depois da crise pandémica que tivemos, depois da crise económica que veio junto com a crise pandémica, os bancos centrais, um pouco por todo o mundo, tiveram que estimular a economia de uma forma a permitir que as coisas recuperassem o mais depressa possível. E, e digo mesmo já que se não fosse também essa estímulos dos bancos centrais, essa intervenção no início, muito provavelmente não estávamos aqui hoje a falar da mesma forma, muito provavelmente estaríamos a viver, talvez, uma grande depressão como há dos anos 30, ok? Claro que ninguém sabe, uh, é, é um cenário muito incerto, ninguém sabe se aconteceria ou não, mas é uma realidade, é uma possibilidade que poderia acontecer se não tivesse sido a intervenção dos bancos centrais. E os bancos centrais interviram, baixaram as taxas de juros para perto de zero, tiveram a mantê-las até agora muito perto de zero, 0.1%, 0.2%, por aí fora as taxas estão historicamente baixas e para além disso houve a, a compra e a recompra de obrigações de Estados e isso é um enorme estímulo à economia. Só nos Estados Unidos são mais de 100 bilhões, com B, okay? 100 bilhões com B, por mês de compra de obrigações do Estado. Por isso, são aqui dois mecanismos de forte estímulo à economia, claro que ainda houve uma série de outros, e são muitos, muitos, muitos estímulos à economia que todos chamados, nós precisamos de pagá-los, ok? Mas a mensagem, nós precisamos de pagar isso de volta, quer seja a partir do aumento de impostos, que vai acontecer e já está a acontecer em muitas frentes também, e claro, com aquilo que também já se previa que iria acontecer com todo esse estímulo financeiro, viria uma subida da inflação em flecha. É isso mesmo que se está a verificar meses depois, e isto chega a ser mais preocupante porque, e é algo que muitos investidores não fazem, é perceber quais são os seus ganhos reais após descontar a inflação, ok? Uma coisa é nós termos ganhos, uh, com, ganhos teóricos, em primeiro lugar, que, e, e sem contar com despesas e com impostos, etc, etc. Outra coisa é nós contabilizarmos os nossos ganhos depois já das comissões das corretoras subtraídas, depois dos impostos sobre mais valias pagos e ainda descontando o poder da inflação, ok? E então, quando tu tens uh, comissões, de, comissões de, de, de transação, por exemplo, nas, na tua corretora ou no teu banco de investimento, é que tens que subtrair os teus ganhos, porque se tu investes 100 euros, mas eles retiram-te 1% de comissão de transação, na verdade, só estás a colocar lá 99 euros, quantas feitas, ok? e por isso temos que retirar esta componente, as comissões de, das corretoras, a seguir temos que retirar os impostos sobre mais-valias, só em Portugal são 28%, impostos sobre mais-valias sobre ações individuais, okay? ou seja, cada vez que vendes ações tu tens que pagar 28%, do ponto de vista individual, claro que se vede investir por PPRs, etc. São, isso é outra história, mas isso também... Já falei anteriormente num outro vídeo sobre o PPR, fica aqui o link para tu veres mais em detalhe uh, em que é que consistem, mas aqui focando-nos novamente nesta questão, são 28% sobre mais-valia que temos que pagar em Portugal. Por isso, nós temos que descontar os 28%, mais cerca de 1%, mais coisa, menos coisa na, nas corretoras, talvez um, um pedaço menos, hoje em dia com as corretoras low cost, e agora a inflação. Ou seja, soma a isto um cerca de 5%, 6% talvez nos próximos meses, 7%, aonde é que vai parar a inflação, não sei, já, já teve anteriormente a níveis bem superiores a 10%, por isso é uma possibilidade, pode acontecer, e quando nós retiramos tudo isto da equação, nós vemos quanto é que E quando nós retiramos tudo isto da equação nós vemos quanto é que sobra no final das contas. E, e às vezes pode-te surpreender. Okay? Se, se tu estás à espera de ter um, um ganho, de ir vender as ações. Quando elas subiram ali apenas 15%, 20%, de repente, tu, quando fores fazer contas, vais ver que, na verdade, trazes muito pouco para casa. Okay? É, é preciso estarmos atentos a isso. Mas como eu sou teu amigo e não te quero deixar aqui sem resposta, sem uma forma de resolvermos esta situação, sem uma forma de darmos a volta a este desafio da de inflação, quero-te deixar, não uma, mas duas formas que temos de dar cabo da inflação nos nossos investimentos, ok? Em primeiro lugar, em primeiro lugar é muito importante que tu comeces a considerar ter no portfólio ações de empresas que consigam passar esse custo da inflação ao consumidor final, ok? E atenção que agora o que eu vou dizer são meros exemplos e devem ser encarados como tais, o, o intuito é meramente educativo, não, não tomes isto como aconselhamento financeiro, ok? Não é aconselhamento financeiro, é meramente educativo, mas os exemplos que te quero dar são de empresas que conseguem passar facilmente esse custo de inflação ao consumidor final. E, por exemplo, empresas no setor do consumo, como Coca-Cola ou a Pepsi, são empresas que facilmente aumentam o preço da lata de Coca-Cola, ou a lata da bebida, e, e facilmente passam esse custo para o consumidor final, para nós. E às vezes pode ser um cêntimo de diferença. Um cêntimo numa lata, as pessoas até não sentem muito, mas isso dá muitos bilhões de, de receitas às empresas, ok? E, e então é importante considerarmos isso. Também podemos considerar empresas de consumo uh, ligado à alimentação, mas propriamente dita, como Unilever, Mondelēz, General Mills, etc. São empresas que têm... Uma panóplia de produtos que nunca mais acaba, de, de, que vão da aumentação até a, a produtos de, de limpeza e de higiene e outras coisas que tais, e, e permitem muito mais facilmente uh, estar a uh, passar por cima da inflação, porque essas empresas conseguem passar esse custo ao consumidor final e assim a, a sua lucratividade continua a aumentar ano após ano, pelo menos esperançosamente, ok? E em segundo lugar, um segundo lugar muito importante também é nós, como sempre, considerarmos comprar empresas bem mais baratas do que o seu real valor, ok? Do que o seu real valor em mercado, ou seja, comprar empresas a desconto, comprar empresas que estejam abaixo do seu teórico valor intrínseco. Ok? E uh, também já dediquei um vídeo só aqui, ou aliás, dediquei três vídeos, não um, mas três vídeos ao cálculo do valor intrínseco. Também vou deixar os links na descrição para tu depois veres com mais pormenor. E a ideia aqui é que, primeiro que tudo, isto sempre vingou, sempre foi a melhor estratégia de todas, foi comprar empresas absolutamente excepcionais por um, um preço menor do que realmente elas valem, do que o intervalo de valores que elas valem ou então empresas que também muitas vezes não são as melhores do mundo, são apenas mediocres, ou, ou às vezes até podem ser toda, podem ter fundamentos maus, mas o preço a que elas estão a cotar no mercado num dado momento é muito mais baixo do que o seu real valor na, na realidade. E isso dá-nos então uma margem de segurança tremenda, ok? Dá-nos uma margem de segurança tremenda no nosso investimento e essa é a mensagem que te quero passar, é nós temos que olhar para investimentos que a partir de agora tenham a maior margem de segurança possível, ok? Quanto maior for a margem de segurança, menos espaço tens para erros, mais espaço tens para maximizar os teus ganhos e assim mesmo que a inflação esteja a subir 6%, 7%, 8% tu consegues estar eh, expressamente, claro, nos teus rendimentos a tirar 100% ou mais no espaço de, de um, um ano, dois, três, Ok? Atenção, como sempre, uh, foco no longo prazo é importante. Nós não podemos estar aqui à espera de nos tornar milionários da noite para o dia, mas de qualquer das formas, esta é uma forma que tem dado resultados há séculos. Okay? Não, não é de agora, não, não foi algo inventado no ano passado, não é uma fórmula miraculosa do ano passado, é algo que resulta há muito tempo, que é com, comprar as coisas a desconto, evitar uh, aquilo que já está muito caro, que até pode estar em, em bolha especulativa, que pode estar a navegar uma bolha especulativa, e nós assim estamos protegidos e ao mesmo tempo estamos a rentabilizar o nosso dinheiro acima do poder da inflação. Por isso tens estas duas formas para considerar, em resumo, é, é procurarmos o, os investimentos mais baratos todos e também as empresas que possam vir a passar esse custo de inflação para o consumidor final, é muito importante que as consideres, ok? Esta é a mensagem que tinha para ti aqui, eu sei que pode abalar um bocado, estar a dizer que não vais ter os mesmos rendimentos que, que tiveste até agora, pode abalar um bocado, ouvir esta realidade de que vai ser mais difícil obter rendimentos mais elevados daqui para a frente, mas esta é dura realidade e ao contrário do que alguns gurus do investimento dizem por aí que é muito fácil estarmos a tirar 30 ou 40% ou mais ao ano, a realidade é que vai ser mais difícil agora com, com a inflação a subir em flecha, ok? Mas gostaria de saber também da tua parte, gostaria de saber como é que estás, a procurar olhar para os teus investimentos e a protegê-los da inflação. Gostaria muito de saber o que é que tu estás a fazer para combater o poder da inflação. Por isso, diz-me aqui nos comentários, diz-me aqui em baixo, por favor, para eu ver que, que táticas, que estratégias é que estás a adotar neste sentido de combater a inflação. Diz-me aí que eu gostaria muito de saber, tá bom? salções lucrativas e até o próximo episódio. Tchau, tchau!